Tudo. Dercinho D de mandou 9 meses Carcos mandou sem bito. Faz alguns anos eu tava lá no... Eu ia de bicicleta de madrugada pra outra cidade 30km durante a viagem que durava muito Eu colocava os vods pra tocar Por isso que quero agradecer por ser o melhor companheiro de viagens Mesmo sem nunca ter viajado comigo Oh meu Deus, do céu, obrigado pelos bitos Que da hora mano Caralho, 30km pra viajar de madrugada de bike Tá porra mano Obrigado pelos bits, só vamos, brigadão. Egeone mandou o sub. Da hora ser companheiro de viagem.